Fala pessoal, vamos dar uma olhada então no Bitcoin, seria essa aqui uma correção normal ou vem mais lenha por aí, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então bora lá. Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin então o que está acontecendo aqui agora será que a gente vai ter mais correção o Bitcoin está aqui agora na casa dos 44.900 dólares nesse momento, tá? vou comentar para vocês aqui a minha opinião aqui no curto prazo retestando de novo aqui as regiões aqui desses, desses topos né? então será que a gente vai ter mais correção para o Bitcoin, sobre isso que eu quero falar aí hoje para vocês, então não se esqueça aí de deixar o like se você gosta dos conteúdos do canal aqui para apoiar, muito importante, tá? se você não está inscrito se inscreve aí também tá e participem aí todas as duas comunidades aí do Telegram, tá, pessoal? A gente tem aqui, então, o Orca Sinais Free, tá, que é um grupo de sinais com Jonas e Daniel. Participem, link aqui abaixo, vocês podem acompanhar as análises de altcoins aqui. Quem tá operando altcoins aí, pessoal, as análises estão aqui, tá? As melhores oportunidades do mercado a gente tá postando para vocês, então não deixem de participar, tem quase 2 mil aqui inscritos, é um grupo pequeno aqui, ainda comparado com né, outros grupos que a gente já viu. E tem também um grupo aqui do canal, que são quase 11 mil pessoas, pessoas então participem todos os links aqui importantes abaixo na descrição do vídeo também tem as corretoras, ferramentas, tudo que eu uso aqui, pessoal, tá aqui na descrição do vídeo, também então, dá uma olhadinha aí, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, galera, que tá aqui agora, né, nessa, nesse canalzinho que eu falo pra vocês há bastante tempo já. Essa correção aqui não me, ela não me espanta nem um pouco, eu comentei pra vocês no vídeo que eu fiz aí anteontem, se eu não me engano, tá? Aliás, quem não viu ontem, a análise do professor Edgar ficou muito bacana, assista a análise aí, tá? Vou deixar o link aqui em cima também. Tá, e eu comentei na minha análise de gente ontem que eu tava esperando uma correção para o Bitcoin. Eu acredito que esse ó, é, a, é o mais saudável. Então, por enquanto, pessoal, isso aqui tá extremamente saudável. Tá, tá interessante. Aí eu falei para vocês aqui: essa aqui é a região, não é a região de compra. Tá, a gente tem aqui. Uma, uma linha de resistência importante, comentei para você sobre isso, então tome cuidado aqui. Tá, é nessa, nessa era para tomar cuidado aqui nessa região, né? Agora que a coisa começa a ficar interessante para o Bitcoin, que a gente aqui ó, eu fiz uma compra aqui, acabei saindo nessa região, comentei para vocês exatamente onde sair, na região dos uh, 46.600 dólares, eu caí fora, tá, porque eu vi que a coisa não tava muito bonita. E a gente tá aqui agora querendo testar de novo esses topos aqui, tá? Tá bem próximo, já testou na verdade aqui. Só que dessa vez, pessoal, infelizmente aqui, dessa vez eu acabei não entrando aqui na operação, tá? A coisa não tá muito boa aí não o Bitcoin. No curto prazo, vou comentar para vocês, a gente pode ter uma correção um pouquinho mais acentuada, é sobre isso que eu quero falar aí também, tá? E os motivos por que eu acredito nisso, tá? Mas se você quiser aí, acho que vale a pena uh, tentar se expor aos pouquinhos aí, vai se expondo, porque a gente não sabe, né? O mercado é muito dinâmico, então tudo que eu falo aqui agora Pode mudar aí, dependendo, repente, de, nas próximas horas, tá? Então depende bastante aí, tá? É, o mercado agora está tá na situação também dessa, da guerra da Ucrânia. Qualquer notícia pode sair, impacta também o, o, os mercados aí, tá, galera? Então, é o seguinte, ó, Bitcoin, vamos voltar, vamos começar o primeiro semanal aqui, tá, pessoal? Amanhã, eu tô viajando pro Brasil, amanhã à noite, horário de Bangkok aqui. Uh, então, amanhã é o último dia de Tailândia, depois de dois anos aqui na Tailândia, hein, galera? Então, de repente, faça um vídeo aí para comentar para vocês aí sobre as experiências aqui de vida, Tailândia, Alemanha, Europa, Rússia, tem muita coisa para contar. Eu quero ver se eu faço um canal separado sobre isso aí, que eu acho que seria interessante. Se você acha que é bacana esse tipo de conteúdo, tá? Comenta aí abaixo também que eu posso fazer esse tipo de coisa, tem muita história legal para contar então amanhã tô voltando pro Brasil pegando voo aí para São Paulo talvez semana que vem a gente pode fazer também tomar uma cerveja em São Paulo, tá? Então se você for de São Paulo comente aqui abaixo também na, nos comentários aqui do vídeo tá? pra ver se a gente pode marcar de repente uma cervejinha aí, vou tentar fazer um mini evento se tiver bastante gente em São Paulo, pode ser que eu organize alguma coisa aí, tá? É Coisa pequena tá pessoal, nada muito grande não mas seria legal encontrar o pessoal aí do Brasil depois de... Né? desde que eu comecei o canal do YouTube aqui, eu nem... não voltei pro Brasil ainda, tá? Então seria legal encontrar, vocês estão acompanhando no canal mais tempo então pessoal a gente tem Bitcoin aqui ó no semanal vamos olhar aqui de novo primeiro semanal ó, tá? a gente tem semanal que esse canalzinho aqui ó, tá de alta tá certo então esse aqui é um padrão que a gente tá acompanhando tá vale a pena lembrar aqui também é o que a gente tem uma outra linha de tendência importante que é essa aqui ó tá então ó, acompanha isso aqui também a gente acabou ó, rompendo para baixo a gente tinha assim, um, um triângulo que formando a gente rompeu para baixo teve aqui agora essa linha aqui é uma um suporte né a gente acabou tendo uma certa resistência aqui para o preço tá? Então acompanha aí, obviamente né, tem que acertar aqui, vocês podem até puxar no diário esse, esse gráfico também, tá? Aqui eu não estou no gráfico logaritmo, talvez no gráfico logaritmo seja outro desenho aqui, tá? Até interessante olhar o gráfico no, no, no, no logaritmo também, eu não costumo usar muito escala logaritma, tá bom? Mas aqui nesse, nesse aqui, nesse caso, aqui faz sentido usar esse também logaritmo tá? também. Então, assim, a gente tem isso aqui, tá, pessoal? acompanha essa, essa, isso aqui no semanal. Tá? As médias aqui importante que eu conselho vocês acompanharem, tá? Muito importante. É a média de 21, tá? média de 21 semanas exponencial e também a média de 20 semanas simples. Tá? Aqui no caso, a gente está exatamente, ó. Testou exatamente em cima da média de 21 semanas é, exponencial, tá bom? Essa média é importante porque essa média diz pra mim, tá? Quando a gente está acima dessa média, na minha opinião, a gente tá, de certa forma, aí num bull market pro Bitcoin, tá? Então, pra mim, essa média aqui é importante. Se a gente começar a perder essa casa aqui dos 44 mil dólares, pessoal, a coisa pode ficar um pouquinho complicada, tá? Então, a gente tem a média de 50, que está aqui agora na casa, aqui dos 43.500 dólares, tá? Essa média aqui é uma média importante, vocês podem acompanhar. É, na verdade, no é um diário, que é no diário, vamos contar essa média para vocês, tá? Média do diário, estou viajando aqui. A média do diário que é importante, tá? Mas a média de 21 aqui, tá? Na verdade, está poluído. Eu tinha que acompanhar a média de 20, 21 semanas exponenciais e a média 20 semanas simples, tá? Então, essa aqui é a média importante. Seria bom a gente segurar aqui para a gente conseguir cons é, né, manter esse... esse né nessa tendência de alta aqui no Bitcoin mas a gente pode ver que também aqui ó a gente acabou rompendo para cima a gente testou essa média, fez um suporte até, certa forma, nela aqui, tá? Mas a gente teve aqui uma boa, bastante volatilidade, tá? Então, o Bitcoin, a gente tem que acompanhar fechamento, tá? Fechamento de, do semanal aqui, como vai ser. Seria bom de fechar a semana aí acima dessa média de 21 semanas, tá? Então, seria que é importante acompanhar, mas isso não quer dizer que o Bitcoin vai, não possa buscar regiões mais abaixo aqui, tá? É, e eu acredito que isso possa acontecer assim, tá? Então, vão aí, no caso, se expondo mais aos pouquinhos. Quanto mais cair o preço, acho que vale a pena ir se expondo um pouquinho mais, Tá bom? Agora, pessoal, vamos puxar aqui o Bitcoin é, no diário, mostrar para vocês aqui algumas coisas. A gente está aqui então no diário ainda né, nesse, nesse canalzinho, né? Então, eu puxar essas mesmas médias aqui agora, a gente pode ver aqui, ó, a gente está testando aqui a média de 21 uh, dias tá? exponencial. Tá, então, é uma média impo importante de acompanhar também. A gente pode ver que essas duas médias são bem importantes. De 21 dias, é de 50 dias exponencial. A gente pode ver que 50 dias aqui, ó, no passado, ela segura muito bom, tá? muito bem aqui. Então, segurou algumas vezes. Quando a gente perdeu, a coisa ficou feia. Então, para mim, a média de 50 dias exponencial pode, pode ser bem interessante tá? de vocês ficarem de olho aqui. Tá? Para mim, é uma média que eu considero importante. Até ficaria mais interessado em me expor aqui na média de 50 dias. Tá? Se a gente puxar agora aqui Fibonacci, ó, também... De tração Fibonacci, esse fundo topo, a gente pode ver que essa média está próxima na região de 50% de atração Fibonacci, tá? Fica na região aqui dos 43 mil dólares. Então pode ser uma região interessante aqui de a gente fazer a entrada, se expor um pouco mais nessa região, tá? É aqui, eu considero que é uma, uma região interessante aqui de começar a aumentar aqui em pouca mão, tá, galera? Mas para, eu tô falando que se expor aí em Bitcoin, né no caso, uh, botar o capital em Bitcoin, né? botar o capital especulativo em Bitcoin. É, não fazer aqui a, a, no caso a operação a entrar em contato futuro tá pessoal acho que é, para operar, operar futuros aqui é melhor operar rompimentos enfim é coisas mais certeiras aqui tá a gente fazendo aqui uma certa exposição à medida que o preço vai caindo tá se bem que a gente tá perdendo aqui agora né tem que ficar de olho que a gente estaria perdendo essas regiões aqui dessas é, esses topos anteriores tá mas aqui para o Bitcoin não me não me não me surpreende muito fazer esse tipo de coisa tá bom mas pessoal, o que que é, o que vocês têm que prestar atenção aqui agora, que eu queria comentar pra vocês, tá, em relação ao Bitcoin, antes de entrar no indicador de sentimento, eu quero comentar pra vocês também, uh, algo importante aqui, tá, que, uh, que é SP500, tá galera, SP500 aqui, a gente tá ainda esticado com SP500, a gente já tem uma correção, Tá, de certa forma é interessante aqui a gente está entrando 4 horas sobrevendido quase sobrevendido aqui, tá? mas é bom lembrar que aqui no Fibonacci a gente está na minha opinião ainda bastante esticado não testamos nem 382 ainda aqui nessa, nessa, nessa correção, tá bom? Isso aqui, ó, no 4 horas tá no diário. Enfim, é bom vocês acompanharem. Mas o que é mais importante, puxa o um semanal das pequenas, tem algo interessante que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só, galera, tá? A gente tem essa linha aqui de tendência de semanal aqui que vem lá de trás, ó, lá de 2009, praticamente. Ó, a gente fez aqui suporte, depois que virou resistência, resistência, resistência, rompemos para cima aqui. Depois, né, fizemos todo esse bull market aqui agora. Tá, então é o seguinte, agora aqui na sp 500 eu estou enxergando essa cunhazinha também aqui, ó, a 500 no semanal, tá, acompanhe isso. E isso aqui seria um cenário que pode tomar forma, a gente até acabar fazendo aqui, ó, um fundo mais baixo dependendo tá eles não estão dizendo que isso aqui vai acontecer só só para vocês ficarem de olho isso aqui é um, é um cenário possível da gente ainda fazer uma correção muito forte para esse pequeno sair e botar medo do mercado então tome cuidado aí né? essa linha aqui que eu falei para vocês no semanal ela pode sim a gente pode vir testar essa linha de novo tá então esse aqui é o cenário que eu quero dizer para vocês isso pode levar o bitcoin a fazer correções aí grandes tá bom então acompanhe as pequeno também porque Galera, a gente está vendo aqui também o índice do dólar, que é um, um, uh, né, um, um problema para a gente quando estiver subindo, uma tendência de alta forte aqui, tá? A gente está ainda subindo aqui com, a, com, com o índice do dólar, tá fazendo, fizemos aqui ó praticamente um cenário aqui praticamente aqui nessa região de fundo duplo aqui né? tem que cuidar, se bem que isso aqui também não é uma tendência de alta, né? Enfim, tá um pouco confuso, mas a gente tem esse canalzinho aqui para o dólar aqui também, ó, pro, pro índice do dólar, tá? E para mim aqui o índice do dólar está numa tendência de alta. Né, e para mim a gente está aí com todas. Né, o, o mercado, a estação que está aí, pessoal, com, com guerra, enfim, apertamento aí do. O Fed apertando as coisas, tá? Então tem que ficar um pouco aí a ciente da situação do mercado que a gente está aqui agora, tá bom? Uh, a dominância do Bitcoin está dando uma recuperada, não vou comentar muito para vocês aqui da dominância, tá uma recuperada, mas está muito baixo também, isso leva também o mercado a ficar mais arriscado, tá bom? Então tome cuidado com a exposição de vocês aí, eu acho que uh, a gente já está aí praticamente nesse bull market aí, praticamente mais de dois anos e, e, e meio aí, né pessoal? 2020 a gente teve aí já o DeFi subindo muito forte, então dois anos e meio já de bull market, então, tem que tomar cuidado aí, porque esses ciclos... O ciclo do ciclo Bitcoin, né? Ele, ele tem as fases, tem os ciclos, né? E pra mim, a gente tá muito cada vez mais próximo de chegar no final desse ciclo. Então, tem que começar a tomar cuidado nessa exposição aí, tá? Dependendo aí se você... Uh... É, se quer ser mais conservador? Vale a pena até às vezes sair um pouco do mercado aí, botar parte do capital, boa parte do capital fora do mercado, esperar tá, para ver o que acontece, porque é, a gente tem muita certeza ainda, ainda aí, tá? Então, com isso, eu tô sendo bastante conservador aqui agora, né? Uh, infelizmente aí eu gostaria de estar aqui muito mais uh, né, otimista, eu tenho Bitcoin seja carteira, porque eu acredito Bitcoin a longo prazo não vou mexer, tá eu prometi para mim mesmo que não vou tocar nesses Bitcoins, carteira mas uh, no capital das da, que está nas corretoras aqui, que eu posso me proteger eu vou fazer isso, tudo mais conservador aí me expondo aos poucos na medida que o Bitcoin vai corrigindo tá? e fiz algumas operações aí também, como eu mostrei para vocês, que operações pequenas aí tá de alvos bem curtos que eu aconselho você fazer, fazer também, tá bom? Então o índice do dólar subindo aqui, tá? A pequenos tem esse espaço todo para corrigir aqui ainda, tem o semanal, acompanha aí o semanal, tá? Conforme eu falei para vocês, e aqui uh, no diário, aqui no 4 horas, puxar aqui esse aqui é o gráfico certo, tá? A gente tem um espaço maior para corrigir aí, pelo menos, tá, e que pode levar o Bitcoin pelo menos para casa aí dos 43.500, né? Pelo menos isso. E vai depender muito, pessoal, vai depender muito aí também. Tá, da. Ah, aliás, sobre as P500, eu aconselho vocês muito essas divergências, tá? Divergências aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é uma divergência, né? Uh, bullish. Ó. A gente tem aqui o, o preço fazendo. É, desculpa, aqui, ó. Aqui no. Aqui no acho que é no, no diário aqui, se não me engano, essa divergência. Ó. A gente tem aqui o preço, então. Aqui, ó fazendo aqui fundos descendentes aqui, né? Cada vez mais, mais baixos aqui os fundos. E aqui o RSI fazendo aqui, né? Fundos ascendentes, tá? Isso aqui é uma divergência, uma divergência uh, bullish aqui, pessoal. Essas divergências funcionam muito bem aí para as pequenas. Então acompanha divergências aí, tá? Tem algumas tabelas que mostram como você procurar essas divergências. Para as pequenas funciona muito bem aí, essas divergências aí. Estou sempre acompanhando, tá? Então acompanha o gráfico de uma hora, quatro horas, o diário. Pode ser que seja algo interessante, porque pegando essas divergências aí, pode, pode ser que o Bitcoin também... Siga junto aí se tiver uma divergência bullish, por enquanto, uh, nas pequenos, tá? Então, por enquanto, eu acredito que a gente vai ter mais correção para as pequenos, um pouquinho mais, pelo menos, tá? E vai, vai depender como o mercado vai se comportar, o Bitcoin pode aí seguir junto, tá bom? Então, Bitcoin, galera, tô de olho na região da, da média de 50 dias aqui, tá? é Mais ou menos essa região, eu considero que seria interessante. Uh, voltando aqui para o gráfico de... Uh, voltando aqui para o gráfico de... Uh, de quatro horas aqui, pessoal. Vamos só vou dar uma olhadinha aqui, mostrar para vocês até isso aqui no último vídeo. Ó. tá a gente eu, eu considero aqui que seria saudável a gente fazer um padrão aqui, né um padrão, é, tipo um, um canal de baixa aqui, uma cunha, comentei para vocês no último vídeo. tá pra, Daí sim, para mim, isso aqui é interessante. Ó. Então acompanha essas linhas de tendência aqui agora, a gente pode formar um canal tipo isso, ou uma cunha, que eu comentei para vocês também no último vídeo. Tá? A gente testar essas regiões aqui próximas dos 43.500, aqui pode ser interessante a gente começar é, a se expor mais pesado aqui com o Bitcoin, Tá bom? É, um pouquinho mais aqui, essa região aqui está perigosa, ó, a gente está perdendo aqui nesse momento, tá? então a coisa não está boa. Uh, e o motivo principal disso aqui, galera, da gente estar tá assim também, eu acredito que não só as p corrigindo, mas também os indicadores de sentimento estão piorando, né? a gente está vendo aqui ó, o nosso... A gente está vendo aqui o long short ratio subindo, tá? junto com o Open Interest dando uma subida também, até então puxar aqui para vocês aqui o de 4 horas, ó, no agregado aqui no Open Interest, que é o Open Interest agregado que eu tô uh... tô agregando... Usando... Acho que foi esse aqui o correto, peraí. É esse aqui o da Binance, estou usando o da Binance mesmo, tá? É o Pinterest aqui da Binance, usando que a gente pode ver aqui, a gente tem o open interest subindo aqui junto com, com o long short rate também subindo, tá galera? Então isso aqui gera mais liquidez abaixo e para piorar aqui as sardinhas estão comprando tá Bitcoin, tá bom? Isso aqui é importante vocês ficarem atentos, então para mim isso aqui mostra que a gente pode buscar regiões mais abaixo e para liquidar essa galera que está entrando aqui errado, tá bom? Então fiquem atentos aí, tá? É, tá entrando hora de compra aqui agora, né, nesse momento, está aqui ficando o nosso book ficando um pouquinho amarelo nessa região, mas para mim isso aqui denota bastante risco a gente ver o, o open interest subindo com o long short rate subindo também. Tá bom, toma cuidado aí na exposição de vocês, tá? Fique de olho na região, acho que região dos 43.500 é interessante ficar de olho como, como o mercado vai se comportar, tá? Se a gente tiver, tiver muita liquidação naquela região, tá? Com uma queda forte do Open Interest aqui, pode ser que seja interessante a gente se expor mais aí, tá? Um... O que mais tem pra vocês, galera, aqui? Só falando da, da High block, aqui, o pessoal gosta muito dos indicadores também, que eu acho importante, ó, aqui no longo prazo na Bitmax a gente tem mais liquidez abaixo aqui, tá? Então, até a região dos 40 mil dólares a gente tem liquidez pra BitMEX, então, esse aqui é um, um, é um, algo que eu tô olhando aqui, esse aqui é mais longo prazo, tá? Infelizmente, não tem pra Binance isso. Na Binance, no curto prazo, aqui a gente tem mais liquidez acima, tá, galera? Mas é um delta que, na verdade, não tá muito grande ainda, tá? isso aqui, pra mim, não me assusta muito, tá bom? Mas é, tem que ficar ciente aí também, tá? Tomar cuidado que tem aqui liquidez acima, no, no, né? no curto prazo da Binance, mas eu, eu considero que a Bitmex aqui, esse, esse, esse indicador aqui da Bitmex aqui tem para mim é, bem interessante, a gente pode ver que para trás, por exemplo, ó, aqui por exemplo tinha bastante liquidez acima, ó, aqui nessa região e o preço foi subindo pegando a liquidez, ó, tá? Então agora nesse momento a gente está com uma liquidez aqui abaixo, né? Tem que ficar de olho aí porque tem, tem tem liquidez até a região dos 40 mil dólares para o Bitcoin buscar. tá? Aqui, inclusive, é uma região de suporte aí nessa, na linha de tendência que, que, é, que eu mostrei para vocês. Então, tem que começar a se expor, né? mas aos pouquinhos, à medida que o preço vai caindo, vai se expondo, se expondo mais. Essa aqui é a minha opinião, tá bom? Estou levando em consideração que a SP500 está aí esticado, tá? então isso é importante de estar tá ciente. Beleza, galera? Então, eu acho que, tem, que é isso que eu tenho para vocês. Aí, lembrando aqui também, ó, fiquem cientes. Pô, o Michael Saylor comprou mais, mais Bitcoin aí. Ou era comprou mais cerca de uh, 190 milhões aqui de. de de dólares aqui em Bitcoin, tá no preço médio de 45 mil é, dólares por Bitcoin. é Realmente o Michael Saylor precisa de um analista aí, estou à disposição, Michael Saylor, se quiser me, me contratar aí para poder fazer compra de Bitcoin melhor, tá bom? O cara sempre compra <risos> um preço acima que o Bitcoin, tá? A verdade quando sai essa notícia do Michael Saylor é engraçado, sai notícia o Bitcoin cai, tá? É, é incrível como é um até um sinal bearish aí. essa notícia saiu uh, ontem. Tá? inclusive vocês podem ver quais são as empresas que têm mais Bitcoin aqui tá tem site que Bitcoin Treasures lá que até o professor Edgar falou no vídeo dele então até interessante ver o preço médio aqui de cada uma dessas empresas né qual que é o preço médio que essas empresas estão que aqui não está mostrando o preço médio seria interessante calcular isso aqui tem uma tabela né se alguém tiver interesse de fazer isso aí eu acho que é um é algo válido porque essas regiões aqui que essas essas empresas estão com preço médio agora o preço médio da Michael Saylor da da, da, da Michael da... Da Micro da macro, uh, macro Strategy aqui, não, macro, Micro Strategy, confundiu aqui, botou Macro Strategy, é Micro Strategy, né? É... Acho que alguma piada dele aqui, né? É, no caso, esse preço médio está aqui agora na região dos 30.700 dólares. Tá? Então é interessante saber o preço médio de cada de cada uma dessas empresas para ver onde tem suportes bons para o Bitcoin. Se não me engano, até a Tesla está mais ou menos na mesma região aí, tá? Então, até vou ver se eu faço essa tabela aí, ou se alguém quiser fazer essa tabela e postar no grupo do Telegram, seria legal para a gente poder acompanhar, porque essa região, pessoal, na, minha, na minha, minha, minha opinião aí, que o preço pode segurar muito forte. Quanto mais próximo desses, desses preços médios dessas, dessas empresas aí, tá? Mais de a gente fica né uh, com uh, fica mais interessante para a gente se expor aí no Bitcoin na minha opinião tá bom então é isso espero que vocês tenham gostado aí do vídeo galera tá um vídeo um pouco aqui tá, tá bem corrido para mim eu tô fazendo mudança arrumando mala um monte de coisa ao mesmo tempo tanto aqui corrigindo com o Bitcoin para mim isso aqui é saudável tá fiquem tranquilos eu comentei para vocês na última vez que perder esse fundo aqui não é um problema então, a gente pode aqui agora, a região dos 43.300 dólares, pode ser interessante aí, tá? Fiquem, fiquem de olho nessa região, 43.500 ali nessa região para baixo, tá? Então, a gente tem uma linha de tendência aqui agora, junto com essa linha até amarela que eu desenho aqui agora, pode ficar interessante aqui fazer uma exposição maior nessa região, desde que a gente tenha aí mais liquidez aí também no, aqui no Bitcoin, tá? A gente tá vendo aqui as sardinhas comprando e as, as instituições aqui, ó, vendendo pesado, tá? Com um Launch Waste na região de 2.13, então... Não tá aqui muito bom para o Bitcoin no curto prazo, tá bom? Então moderem a exposição de vocês. Quanto mais cair, mais comprem aí, tá? Acho que assim a gente vai uh, jogando esse jogo aqui do Bitcoin, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí para apoiar. Muito importante. E a gente se vê amanhã aí para um vídeo. Vou fazer no celular, provavelmente, no aeroporto aí, porque vai ser bem corrido, tá? Provavelmente os próximos vídeos vão ser no celular aí, mas sexta-feira estou no Brasil. E vamos ver se eu consigo fazer na sexta-feira... Provavelmente, provavelmente final do dia, faço um update para vocês aí tá? do Bitcoin, tá bom? Então a gente se vê em breve, um abraço galera, valeu!